Oi, hoje eu vou falar sobre uma das bibliotecas favoritas dos desenvolvedores de Alixir, que é a Inam. Então, Inam fornece um conjunto de algoritmos para trabalhar com inumeráveis. Então, para ser enumerável, qualquer tipo de dados de Alixir tem que implementar o protocolo enumerável. E o que eu vou mostrar aqui não é a documentação do Inam, mas é um trabalho feito pela Angélica Tiborska, que é uma desenvolvedora web, Stack que mora na Alemanha, em Berlim, mas que nasceu e cresceu em Korsow, via Kopowski, na Polônia. Então, ela fez esse aqui, que é o Elixir Inum Sheet Sheet, que eu chamei de colinha do Elixir Inum. Então, para isso, eu vou abrir aqui o... Qual é o nome dele mesmo? Livebook, book, já baixei aqui, instalei, tem outro vídeo que eu fiz sobre o Livebook, como ele é um aplicativo Phoenix, tem que chamar ele como MixPHX Server, dá para rodar ele também com, com Docker, eu... Baixei as atualizações aqui, eu estou baixando direto aqui do, do github.com, barra livebook. E, olha, ele, ele até avisa, está demorando mais do que 10 segundos. Opa! Ok, ele está dizendo que está rodando. Interessante, mas aí ele está tá, tá me dizendo que eu tenho que ir para o localhost 4.000. Vai dar certo? É, deu certo. Então, vou criar um novo notebook. Então, elixir. Inum. Então, eu vou começar pelo cheat sheet falando do reduce. Então, eu tenho que reduzir aqui um pouco a fonte. Aqui, ó porque... O legal de, de ver isso aqui é ver dessa forma aqui, onde você vê a entrada do lado esquerdo, a saída do lado direito e, o que, a, e a função no meio. Deixa eu começar como, com o Reduce. Esse exemplo do Reduce que ela usou, não sei se é o mais interessante, mas vamos falar aqui do Reduce. Então, o... Deixa eu tenho aqui o código. Então, por exemplo, se eu coloco uma função 1, 2, 3, 4, eu passo ela para inu.reduce. Um e aí, o valor inicial é zero. E aí, eu coloco fnx, acc vai me dar x mais acc int. Deixa eu ver se isso aqui faz o que eu estou esperando que ele faça é, soma os quatro valores. Claro, existe uma função que faz exatamente a mesma coisa, que é o inu.sum 1 2 3 4. Ele vai ele calcula 10 do mesmo jeito, mas eu quero isso aqui somente como um exemplo de como usar o reduce. Então, ele o que é que ele faz? Ele pega aqui, olha, ele começa com zero. Então, o zero vai ser o primeiro acumulador. Ele vai somar 0 mais x. Então, para cada um desses elementos, ele vai, vai somar 0 mais 1, um, dá 1. Um. Aí, o 1 um vai ser o novo acumulador. 1 um mais 2 dá 3. Aí, o 3 vai ser o novo acumulador. Então, assim, eu fiz a soma, mas eu poderia fazer a multiplicação. Todos os valores. Então, 1 um vezes 2, vezes 3, vezes 4, vai dar? Vai dar 0. Por quê? Porque eu coloquei aqui o elemento neutro da adição, que era o zero, então, se eu colocar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, agora sim dá certo. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, dá 24. Então, o reduce é isso. Aqui no cheat sheet, ah, não sei como pronunciar isso aqui, vou chamar de colinha. Então, ela diz, ó, ela diz ó, olha, suponha que você tem um quadrado rosa, um quadrado roxo, um círculo, rosa, não, um círculo roxo e um círculo rosa. E eu passo, lembrando que o que eu estou fazendo aqui, opa, cadê o meu livebook? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, com o pipe, é simplesmente colocando... O, o pipe está somente colocando um valor para ser o primeiro argumento. Veja que não mudou. Vou fazer Ctrl Z aqui. Opa, deixa eu salvar isso aqui, depois eu coloco o, isso aqui num gist. Save to file, eu quero nome para o arquivo. Save to file, interessante, ele não, não deixa. Vou salvar assim como notebook. Um, talvez seja aquele problema lá que ele reclamou quando começou a rodar. Ok, então esse é o Reduce. O aaa apareceu aqui. Esse é um exemplo. Opa, não, apagou ali. Eu tenho como formatar o código. Não. Esse aqui é o settings. Esse aqui é o link. Eu realmente não sei se eu consigo formatar. Formato assim, legal. Então, esse é um exemplo de reduce. Vamos ao próximo. Ah, sim, o que eu quero ver é como é que é na colinha aqui. Então, ela diz aqui, ó, pega isso aqui, passa para o reduce. E aí, o que eu não gostei tanto desse exemplo é que o, o valor inicial aqui é uma lista. Então, quando você usa o reduce para ir colocando valores numa lista, não sei se faz tanto sentido aqui. Mas, opa, vamos ver como, o, o exemplo dela, vamos colocar aqui. Então, vamos dizer que eu tenho uma coisa que seja assim. É, é que o, o exemplo dela, ela, ela disse: ó, pega qualquer coisa e coloca ela aqui, só que muda para azul. Então, opa. Eu teria que fazer isso aqui. Ah, vamos tentar explicar exatamente o que ela fez aqui. Pink square. Então, pink square. Opa. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é purple. Estou usando tuplas para representar o que ela colocou aqui. Pink square, purple square, purple, purple circle, purple circle, e por último, pink circle. Então, essa é a função dela, ou oh, é a lista, né? Vou chamar isso aqui de entrada. Entrada. O que está cortando aqui? Ah, deixa eu ver se o seu formatando ele deixa mais bonito aqui. Não, não deixou. Vou apanhando um pouco aqui do, vou só avaliar. Deu tudo certo. Ok, então pink square, purple square, purple circle, pink circle. Aí se eu pego essa entrada e faço um pipe para enum.reduce, passando como entrada uma lista vazia e a função dela que diz o seguinte, olha, você pega qualquer coisa que está aqui, que é uma cor e uma forma e o acumulador e o que é que você faz com essa cor e essa forma, opa, aqui. O que é que você faz com essa cor e essa forma? Você adiciona ela numa lista. Então, só que ela vai ficar azul. Então, o que vai entrar aqui na lista é blue e a forma. Então, eu já vi que eu não vou precisar da cor a cor, eu posso colocar aqui o underline e, e ela disse que eu vou fazer o pipe disso, não, é eu vou concatenar isso com o que eu já tenho, que é o ACC e por último um end. será que vai dar certo? será que vai me retornar blue square blue square blue circle e blue circle Sim, retornou exatamente o que eu estava esperando, então tá certo, então é exatamente isso que faz. Então, neste vídeo eu acabei mostrando o, o apenas o Reduce, depois se houver interesse eu faço os demais, algumas das demais não dá para fazer tudo, funções do sh, sh, sh, da colinha, mas eu acho um, um exemplo interessante de como usar gráficos e cores para explicar as funções. Talvez isso aqui seja mais útil para quem, como eu, já conhece e quer lembrar as, a, como funcionam as funções, do que para para quem não conhece ainda. Só olhando assim, não, não sei se fica tão claro. Mas ok, vamos fazer só mais um então, fazer o. Deixa eu, ah. Que eu queria, que eu falei lá no Twitter, depois eu coloco meu tweet também, é que neste caso aqui, essas três funções aqui, elas não são funções matemáticas. Vamos entender o porquê. Então deixa eu colocar aqui mais uma sessão, uh, random and shuffle. Na verdade, é random, take random and shuffle. Ent, por que eu estou colocando em, em inglês? E, tchau. Então, por exemplo, se eu tenho uma, uma, uma lista 45, 67, Adolfo e Gustavo, e eu passo ela para o enum.random, ele vai me dar um dos elementos. Mas o que é. Por que, que isso não é uma função matemática? Porque se eu clicar novamente, veio outro. Cliquei novamente, veio outro. Então, isso aqui não é uma função matemática. Se para a mesma entrada ele retorna valores diferentes, não é uma função matemática. Da mesma forma, se eu colocar. Eu vou colocar aqui um, um IO inspect, só para. Quando vocês forem executar. Preciso aqui. Não, aqui eu não preciso, aqui eu não preciso. Um, agora eu vou pegar o take random to. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer isso duas vezes, porque aumenta a chance de, de os valores serem diferentes. 67... Adolfo, menos C. O que é esse menos C? 67 é com o inspect e... menos C. Talvez seja a questão do... Vou fazer o seguinte, eu vou definir uma entrada aqui que não tem isso aqui. Entrada igual a UTF-R... 67, não, 67 não, 7.878 Adolfo e Gustavo. Então, esse aqui é a minha entrada, e essa entrada o é que eu vou passar por pipe, neste caso aqui, neste caso aqui, neste caso aqui. E vamos ver qual é a diferença. Então... Uh... No primeiro caso, a entrada foi isso aqui. Eu peguei o random, retornou Adolfo. O segundo random retornou Gustavo. E o take random 2 retornou o TFPR Gustavo. Mas como eu, eu. Isso aqui é o último comando. O último comando realmente não precisa do IO Inspect. Eu vou colocar mais um, que é o inum num.shuffle que é outra não função matemática porque cada vez que você executa dá um valor diferente e aí esse último aqui eu não coloquei o inspect porque ele vai mostrar aqui verdinho, né? Isso aqui é o que ele mostra na tela, isso aqui é o que ele retorna de fato Então Adolfo, Gustavo, Adolfo 7878 e aqui o shuffle ele reordena, vou fazer de novo e aí ele vai, ó, o tfpr, sabe? cada vez que eu clico, dá um valor diferente. Então, isso caracteriza como sendo uma função não matemática. Ctrl S aqui, como é que eu salvo mesmo? Ah, eu acho que é aqui, ó. Então, vou salvar. Vou ir lá no GitHub, eu, eu realmente não sei como... Uh, notebook live MD. Demora pra caramba, né? Então, vamos colocar aqui no... Num... Isso é o, é o que é. Coloco aqui o link para o vídeo. Na verdade, eu já tenho o link para o vídeo. Essa é uma vantagens de fazer as coisas com o StreamYard. Eu já tenho... O link para o vídeo. Ele demora, assim, ah, mas... Ele tá aqui, o meu computador tá sofrendo aqui para fazer as coisas. Chama ele aqui de enum.livemd. Dessa extensão livemd, é que ela, ele é um Markdown, mas não tem ainda aqui. Opa! Então, oh, pois é, ele não copiou aqui. Travou tudo. Bem interessante. Talvez eu esteja com abas demais abertas, então que é o que eu vou fazer. É não, o que eu vou fazer é. Eu acho que. Pronto. Eu acho que é o suficiente. Eu, o que eu vou fazer é deixar esse arquivo do, do LiveMD lá no se colocar aí na descrição do, do vídeo. E aí nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.